Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do Face. Quero voltar a conversar com vocês para dizer como foi a semana do delega. No primeiro momento, nós apuramos o inquérito, em um inquérito policial de uma pessoa, precisamente uma mulher, que estava caluniando, difamando o outro, injuriando, através do WhatsApp da rede internacional de computadores, usava é, caluniando, difamando entre um, grupos, usando a mesma é, de ser uma prostituta, é, acusando a mesma de praticar, é, vamos dizer assim, é, problema de, de, é, de acusação, de por exemplo, de, de trair, de trair o, o próprio marido dela e usando palavrões de baixo calão na rede social. E nós conseguimos, né, após interrogatório, após provas concretas, é, de apurar o crime e enquadrar a mesma no artigo 139 e 140 da, do Código Penal de Informação e Injúria, para alertar para as pessoas que praticam esse tipo de crime é que não adianta insultar, difamar pessoas usando a rede social, porque facilmente a polícia apura e enquadra é, a mesma em, em prática de, de crime é, de difamação e injúria. O segundo momento que nós observamos é, como a apuração do inquérito da nossa delegacia, abrangente de sete Cidade, foi a questão é, do, de um é, de uma pessoa que estava, vamos dizer assim, embriagada e, e também era consumidor de, é, de de cigarros, como tipo maconha. E ele, muito embriagado e furioso, jogou pedras no, no relógio digital e medidor de temperatura da cidade. E a guarda municipal pegou em flagrante e levou à delegacia. E o curioso é que quando eu o interroguei, ele disse que é, na sua consciência não se lembra de que praticou o dano ao patrimônio público, mas na sua subconsciência tinha certeza que tinha praticado o crime. Ou seja, ele ainda estava no estado de embriaguez, em fiança por se tratar de crime de até três anos de prisão e ele vai responder em liberdade mas será sim enquadrado no um artigo 163, parágrafo 1, inciso 3, do Código Penal Brasileiro, por dano ao patrimônio público. E o terceiro momento foi que uma pessoa foi, quando avistou né, uma ronda, guarda da Polícia Militar, é, próximo a um sítio, ele. ele correu dentro do mato e chamou a atenção da polícia militar, que conseguiu abordá-lo e, e, consequentemente, flagrou ele num numa porte ilegal de arma. E ele disse que estava usando para uma questão de segurança, né? mas a polícia militar, na hora, flagrou ele, porque ele não tinha razão de, de ter corrido é, com medo do, da presença policial. Então, ele foi, ele foi conduzido à delegacia, o né, qual eu escutei, o interroguei e arbitrei fiança por se tratar de um crime de crime afiançável. E, lógico, eu fiz um relatório, ele vai responder em liberdade, vai responder ao artigo 14 né, da lei do desarmamento, né, do estatuto do desarmamento. Então, foram esses três casos, casos separados, como, por exemplo, da difamação, de dano ao patrimônio e de porta ilegal de arma. Todos eles são caracterizados como crimes afiançáveis, os quais as pessoas vão ser, deverão é, no processo judicial deverão é, responder, responder ao crime, consequentemente uma pena alternativa para que eles evitem, é, vamos dizer assim, aumentar a sua a sua a sua criminalidade. Então são são três, três assuntos bem separados, matérias bem separadas, para vocês observarem, que o, numa delegacia tem de tudo, né? Então, todos os três temos a pensar E o quarto crime que nós estamos apurando, mais uma vez, foi, é, em fevereiro, a prisão de um soldado do Exército, que estava agredindo todo mundo e, e a Polícia Militar flagrou. E ele chegou na delegacia... Família, os familiares dele pediu fiança, mas por se tratar de quebra de regulamento, é, preferi é, recolhê-lo ao, ao batalhão da PM local. E no outro dia, o, o comando do Exército teve que pegar ele na cidade e ir para o Recife. Hoje ele perdeu a farda e o comentário que ele está... É, Jurando que, que vai, vamos dizer assim, o delegado que apurou o relatório vai pagar. Mas, estou tranquilo, porque se trata é, de uma rotina da delegacia, né? Tipo, ameaças, tipo, a, a pessoa vai se embriagar em algum lugar e, e acha que o culpado não é ele, o culpado é o, é o policial, mas que, na verdade, nós agimos... de. No, no cumprimento do dever né? e no cumprimento da lei. Ele foi flagrado, ele cometeu o crime e ele perdeu a farda por, por conduta ilegal no regulamento do Exército, e não por, por causa do delegado. Né? Nós apenas cumprimos né, o, a lei. E isso que nós estamos fazendo sem temer né, absolutamente a essa, esses tipos de ameaças. Só quando a pessoa, é, vamos dizer assim, bebe mais e e exagera nos comentários e generaliza essas questões e o fim dentro da nossa delegação nós sabemos que é um clima ambiental na cidade uma grande indústria que, que traz empreendimento mas que está contaminando com seus ejetos mas o, nós interrogamos o, o proprietário da granja e ele prometeu comprar maquinaria é, reduzir a poluição, estamos apurando e vamos abrir um procedimento, né? Porque vislumbra um crime ambiental no artigo 54 da lei 9.605 de 98, né? Que é a lei dos crimes da natureza, contra a natureza. E é, acredito que hum, já neste mês vamos resolver o problema da poluição da cidade, né? Que as pessoas não irão mais dar tantas moscas, né? E também não vai suportar tanta odor, mau cheiro. Então foram basicamente esses cinco, vamos dizer assim, cinco investigações que a gente pode fazer uma síntese de tantas outras. Foi a semana da nossa delegacia dessas sete cidades. Agora, quero registrar a presença conectado dos amigos aluna Juliana Félix, a minha amiga. Lila, Antônio César Medeiros, a nossa querida Márcia Albuquerque, baiense que mora no Rio de Janeiro, a Ilka Tatiane, a minha amiga Maria Osimar, Mazinha, liderança lá do Mário Andreasa. Então, tantos outros estão nos conectando neste momento, nessa tarde, nessa tarde, um pouquinho de, de nuvens aqui na cidade, da capital da Paraíba, João Pessoa. Daqui a pouco eu estou indo para Lucena, que ninguém é de ferro, dá um mergulho na piscina e dá um mergulho no mar e, e voltar para João Pessoa, que amanhã eu estou de volta para, para o sertão, mais uma semana de Labuta. Também registrar a presença do professor Daniel Filho, que é uma reserva moral e intelectual da nossa cidade de Bahia, que está nos acompanhando. E também a nossa querida Ana Nenezes, que também está conectando neste momento pela pela transmissão ao vivo aqui na rede social. Um fator importante que eu queria comentar com vocês, é diferente da questão do, da delegacia, que foi, o, vamos dizer assim, uma, um jantar que nós tivemos após o, a sessão solene em homenagem à memória de, de Lourival Caetano. Lourival Caetano, em Bahia, foi um político conservador, mas era uma época em que os políticos ainda tinham credibilidade. né? Tinha credibilidade, não tinha tanto esses escândalos de corrupção e que hoje o Bahia vive numa situação extremamente delicada. né? Delicada porque o prefeito atual está preso, o vice-exercício também está metido em situações vexatórias, setores da sociedade estão pedindo novas eleições, eu acho que é correto uma nova eleição, do ponto de vista de, de falta ainda três anos, né? não é um mandato tampão, é, uma, é, uma, é um tempo muito longo para um vice-prefeito que, que vislumbra, caso realmente apure que ele cometeu o crime administrativo, né? que, ele, que ele seja afastado e que se convoque novas eleições para a Bahia porque é assim que a gente tem que fazer, né? É o restabelecimento da democracia, é o caminho mais correto, tanto a nível do Brasil como a nível né, da nossa querida aldeia Bahia, que infelizmente está nessa situação. Então, voltando, nós é, junto com o amigo Delson, Vânia Caetano, o professor Jorge de Souza, nós criamos um grupo, né? Um grupo que denomina da tradição tradição glorival Caetano para a gente resgatar e preservar a memória desse grande político né, de Bahia, que foi Lurival Caetano, um político que morou na cidade, que vivia uma vida simples, mas que era muito querido pelo, pelo povo da cidade de Bahia. Nunca perdeu a eleição, nunca perdeu uma eleição. Sempre fez os seus sucessores, os sucessores que o traíam, perdia, perdia sucessivamente para ele próprio, para uma pessoa que ele apoiou. Lourinho morreu no poder, né, na década de 90, no início da década de 90, 91, 90, de 89 a 92, ele foi prefeito e faleceu no poder e, e deixou muita, vamos dizer assim, muito é, é, coisas boas para serem resgatadas, né, um legado político da mais alta importância para a cidade de Bahia e nesse momento é, é interessante, né, mesmo que alguns setores acham Lourival conservador, mas era um conservador progressista, né? que nunca coadronou com a ditadura, com coisas erradas. Então, Lourival Caetano realmente foi um exemplo. E, nesse momento, nós temos que resgatar assim, a memória de Lourival para mostrar que Bahia né, tem o seu valor, tem a sua importância. né? Vamos parar com essa mídia aí, que já tem preconceito contra a cidade, e toda hora, todo instante, só... Colocando notícias ruins para Bahia. E a população de Bahia não, não merece isso, né? Não merece. A grande maioria da população de Bahia são pessoas honestas, trabalhadoras, né? É uma classe, é uma cidade operária. Então, infelizmente, está passando por essa crise, por essa situação, e foi muito oportuno está sendo muito oportuno essa experiência, é, que começou com o lançamento do livro da Memória Política de Lorival, feito por, por Vanildo Caetano. E nós estamos aí para resgatar né, e convidar os amigos mesmo para debater a política, vamos dizer assim, Bahia do mais alto nível. Quero registrar a presença também da nossa amiga Elizabeth Lopes, da aluna né, acadêmica William Chagas, da nossa querida Isabelle Freitas, de, de Bahia, de minha amiga de muito tempo, é, Leone Barbosa, Luiz Carlos Alves, Tatiana Lima, então é isso meus amigos, minhas amigas. Então, em Bahia, é uma situação muito difícil, né? é, a, a informação de que é, o, o atual prefeito exercício o Luiz Antônio é, para manter os vereadores no poder, para evitar um, um processo administrativo contra ele, né? baseado numa legislação antiga, mas também atual, né? uma possibilidade de impeachment contra ele, ele está tentando aí fazer a maioria, como todos os políticos fazem desse Brasil, né? mantendo os vereadores em, em cargos, em comissão. Eu tive uma informação que tem um determinado vereador, vereadora, que recebe é, 15 portarias, cada portaria Dentro das cargas em comissão da prefeitura, eles indicam, eles indicam 15 pessoas em carga em comissão, em média recebem R$ 3 mil, reais, o qual eles, em contrapartida, fica, é, pagam um salário mínimo a eles, ou seja, R$ e o restante eles colocam um fundo político de cada mandato de vereador. Isso, se isso for comprovado, isso é mais um escândalo realmente... É uma situação muito difícil né, na, fazer política hoje no Brasil, né? particularmente em Bahia, onde essa briga é grande e os vereadores abriram um processo para todos, todos os gostos. Né? É um processo contra a cassação do, do BEG, é um processo contra a cassação do, do vice-prefeito, que, novamente, Bahia foi aos voltou à tona né, do escândalo político, o qual ele, ele foi flagrado o, vice, o atual vice-prefeito o vice-prefeito o atual prefeito em exercício Luiz Antônio numa gravação com o empresário né? esse empresário ele prometia dinheiro, prometia é, coisas imorais, como por exemplo colocar a prefeitura à disposição dele precisar desse dinheiro para ajudar a vida, a condenação do, do, do prefeito, o seu prefeito Chapa, o Bergui Lima, um escândalo que até agora não foi explicado em Bahia e que repercute muito negativamente né, é, contra a população, contra a cidade de Bahia. E eu, eu não vejo outra saída mesmo, o restabelecimento, o restabelecimento da democracia, já que falta ainda três anos para o mandato, para a conclusão do mandato. Dessa gestão Que se faça novas eleições Que todo mundo tenha direito a se candidatar Então é isso gente Vai estar nessa crise mesmo né? Devido a, a, a, a Posturas políticas né? a, é, a decepção Política né? Dos nossos políticos atuais Mas infelizmente é isso A política tem que ser vivenciada e eu acho que os homens de bem, as mulheres de bem, têm que participar, porque não pode. A gente pode continuar governando, sendo governado por incompetentes, sendo governado por corruptos. É precisa a gente mesmo passar limpo a nossa querida Bahia. Registrar é a presença de todos os colegas que estão aqui na, na conectividade ao vivo aqui pela internet. Uma outra coisa também importante que eu queria passar para vocês... Que é o problema da, como dizer assim, da justicialização né, da política. Ora, muitos dizem que o Poder Judiciário é, está fazendo o um papel que era do Legislativo e que era do Executivo. Um exemplo disso foi, por exemplo, o Presidente da República, o, o imposto Temer, é, fez um decreto. Conhecido como o decreto do trabalho escravo, e, e a Rosa Weber, a ministra do STF, revogou, né, praticamente revogou a, a decisão do presidente. Ou seja, não clara demonstração que o poder judiciário é, está justicializando, ocupando o um espaço que era do executivo e do legislativo. Por, por que isso, minha gente? Em primeiro lugar, porque um fato histórico, né? que reporta-se a história da redemocratização do país com a adventura da Constituição de 88, com a aprovação da nova Constituição de 88, e que trouxe poderes, poderes grandes para, vamos dizer assim, para, para, né, para o poder judiciário na ausência é, do não funcionamento do poder legislativo e do poder executivo. Né? É, atolado em crise, atolado em em crise de identidade, em crise de moralidade. E hoje o Temer né, chega no poder, né, praticando mais imoralidade ainda. Né, porque o que está acontecendo no país, pelo amor de Deus, não tem comparação. né? É, se, o, se o Lava Jato está dando um prejuízo de, vamos dizer assim, de 60 bilhões ao país, que é muito dinheiro, né, por corrupção, e mais crime. De maior dimensão é essa, essa política de entreguismo de Temer, como por exemplo o cumprimento da dívida interna, né? onde nós, todos nós brasileiros, somos sacrificados a pagar esse sistema financeiro da dívida interna pública, que alcança acima de 3 trilhões de reais. 3 trilhões ou seja, 3 trilhões para 60 bilhões, o Brasil realmente vive num numa, um crime maior do que a corrupção, que é a entrega das nossas riquezas, né, que é essa, essa entrega ao, ao financiamento de uma dívida que não acaba nunca, juros em cima de juros, né, exorbitante, sacrificando a população, quando nós pagamos e alcançamos a cifra de 3 trilhões, dívida dívidas públicas sendo paga religiosamente para o sistema financeiro internacional, aos grandes banqueiros aos grandes banqueiros locais como os banqueiros internacionais. Isso é o maior crime que tem. Né? E ninguém percebe o que está acontecendo. né? É, atualmente, o, o a mídia comandada pela Globo está lançando o Luciano Huck, né? porque o PSDB se exauriu, né, suas lideranças foram todas desmoralizadas, a começar de Aécio Neves. E, consequentemente, a, o, a Globo, que sempre foi aliada dos tucanos, do PSDB, está observando que esse partido não vai a lugar nenhum, há uma briga interna muito grande entre eles. E agora se prepara para lançar né, o, o apresentador, né, o rapaz do nariz grande, o Luciano Huck, para... para Ser presidente da República para contrapor justamente essa perspectiva que alcança na pesquisa, né? A volta de Lula, que se aproxima de 40% já de da preferência eleitoral, mesmo apesar de toda a mídia, né? Vamos dizer assim, numa campanha gigantesca contra ele, né? Mas cada vez mais as pesquisas do Ibope e outras apontam que que Lula se aproxima de 40% de preferência eleitoral, onde o segundo colocado não chega nem à metade do, da votação dele. Então a mídia hoje se prepara, né, está se preparando cada vez mais para lançar o Luciano Ruck para candidato a presidente, né, já que ela participou desse golpe, né, dessa ascensão do de Temer, né, foi um golpe mediático e parlamentar. E hoje o candidato né, da grande elite é, sem sombra de dúvida. É o Luciano Huck, né, o apresentador da Globo, que vai contrapor, né, caso a justiça, essa justiça que está extremamente, vamos dizer assim, politizada, quando o presidente do TRF, lá da quinta região do Rio Grande do Sul, já disse que até agosto vai, a sentença já está pronta, né, eles não vão ter, o grau, dos, de, segundo, do, o grau de recurso não existe, e já tem a sentença pronta para condenação de Lula e se torna, torna Lula ineligível. Então é isso. Então as elites usam o poder judiciário, só que o poder judiciário é muito complexo, né? tem juízes sérios, tem juízes honestos, tem juízes imparciais. Você né? pode dizer, não, a culpa é, é do poder judiciário. Não. A culpa é da nossa democracia. Democracia mesmo, né? Palida. Porque o poder executivo e o poder, judici... do poder legislativo não, não está funcionando. O Congresso Nacional está cada vez mais sendo desmoralizado, sendo pela mídia mesmo, né? pela própria justiça, porque não está funcionando. Né? Ele não está fazendo o papel que deveria ser o papel né, do poder legislativo. Né? Deveria ser o papel. Não está, não está fazendo o seu papel. E, e essa poder judiciário é perfeito é razoável do ponto de vista da realidade vamos dizer assim, da ciência política né, atual. Porque se o, a, a, o governo macro... Voltando aqui, voltando. Então, a, a, a, a, justi, a justicialização da política é perfeitamente razoável do ponto de vista da realidade né, né, do Brasil. Porque vamos dizer assim, na política não há espaço vazio, e cada vez mais a população acredita no poder judiciário no sentido de encontrar uma solução dessa crise. Isso não quer dizer que o um juiz seja mais importante do que a sentença, não quer dizer que o juiz apareça mais do que a decisão dele, né porque o poder judiciário, a grande maioria do poder judiciário são pessoas honestas, são pessoas sinceras, e fazem de tudo para cumprir a, a lei, né? Porque a lei é a vontade, é um pacto da sociedade, né? A lei não é uma coisa morta. A lei é a vontade da população para as coisas melhorarem, para darem certo, né? No cumprimento das coisas, vamos dizer assim, que volta é essa dignidade humana que está faltando no Brasil, né? O Brasil há pouco tempo tem essa dignidade, mas estamos cada vez mais perdendo, cada vez mais a gente está em frente. Enfrentando problemas sociais Gente que me toda hora Gente com os sinais né? já, já vi gente nas calçadas nas ruas de João Pessoa é, de famílias, famílias inteiras Vamos dizer assim, feito migrantes feito páreas nas calçadas Isso é muito ruim mesmo É um sinal péssimo de que as coisas no Brasil estão retrocedendo e a única coisa que para esse, esse retrocesso, gente, democrático, é a convocação da população. Né? A população é soberana. A soberania popular é um princípio constitucional que tem que ser respeitado, acima de tudo. Convoca-se o povo para novas eleições, para a escolha do presidente da República. E a partir daí a gente começa a ter novos parâmetros e nova vontade. Eu não sou cético, não. Eu acredito que ainda tem saída, e vamos encontrar essa saída, gente. Quero aqui registrar a presença da nossa amiga Jordânia Gomes, de Vilmar Alves, Tatiane Lima, Luiz Carlos, Leonel, Elizabeth, William, Elizabeth e tantos outros. Então é isso, gente. Então, nesse sábado, aqui em Jampa, quero passar aos amigos é, é esse recado, né? Vamos dizer assim, repetindo. Foram cinco casos né, da semana do Delega. Muito interessante, né? Todo mundo sabe que não pode cometer crimes via rede social, que responde sim. Né, a polícia apura e, e, e enquadra né, os que praticaram um crime na lei penal. É, você também não pode é, ficar andando aí é, armado sem, sem, sem um porte legal. Tudo né? Tudo é afiançado. É, tem que respeitar também o um patrimônio público, a gente vai destruir um patrimônio que é nosso, não tem sentido, né? é, também responde a questão de ameaça que nós, na, no cotidiano de uma delegacia, tem que, as pessoas acham que é o delegado que, né, que faz, que julga a pessoa, não é? O delegado apenas apura um crime, encaminha a justiça, a justiça é que, é que vai resolver o problema dela, né? se ele vai ser punido ou não, apenas o delegado tem que ter a firmeza né, de não ter medo no combate ao crime de todas as espécies. E também a questão né, do, vamos dizer assim, de que a população não pode sofrer, né, porque essas grandes empresas elas se poluem, polui para lucro, né? Quando você vê uma empresa poluindo é porque está lucrando muito. E na hora da, do bem bom, eles não repartem esse dinheiro para ninguém. Né? O lucro é privatizado, só que o prejuízo. A UDAM ambiental ela é, assim, é socializada para a população. Então, a polícia tem que ir lá e, e apurar mesmo, né? enquadrar né, os que estão pra, praticando o crime para que possa mitigar, né? usar uma alternativa diferente e, e ser, um, vamos dizer assim, ser um poluidor pagador. Ou seja, tem que pagar para não poluir. Né? Comprar me mecanização, comprar... Tecnologia para evitar a poluição, para que essa poluição não seja é, jogada para a população. Estamos apurando-se esse crime e vamos chegar a essa conclusão, né, de, de, de por fim a esse crime ambiental que está acontecendo na cidade. Então era isso, minha gente. Quanto ao aspecto é, da, do grupo Memória de tradição de Lourival Caetano, é muito importante para a Bahia, que a gente vive numa crise. Esse resgate histórico né da memória de Lourival Caetano, muito importante. né Então, parabenizar os, os amigos, professor Jorge de Souza, o procurador Vanildo, Delcio Caetano, que a gente está nesse embrião, nesse grupo, nesse coletivo, né, de discutir política, com a preservação da memória de Lourival Caetano, maior líder político da história de Bahia. E, finalmente, né, falando sobre a questão da, da justicialização do, da política, é isso né, que os políticos estão pedindo e temos que encontrar uma saída logo. Né? O Poder Judiciário não pode ficar nessa situação, porque não é o papel dele. Né? É convocar novas eleições, é redemocratizar urgente o país e bola para frente, gente. Bola para frente, porque essa é a democracia. Em Bahia, também a mesma coisa. Nós temos que ter novas eleições, né? que não pode pendurar né? essa, essa situação de crise. Né? O prefeito... Eu acho que é o, é o prefeito... É o político... Com mais duração na cadeia, porque temos que... Eduardo Cunha está lá preso, porque... Prefere ficar preso lá. É mais vantajoso para ele. Né? O Berguer Lima já está há mais de 100 dias na, na prisão. E... A justiça acha que se ele se soltar é, é temerário, né? Ele pode criar tumulto, enfim. O vice-prefeito está aí, atolado, nessa também, nessa, nesse escândalo. Câmara de Vereadores um pouco atordoada, mas vai ter que apurar mesmo, né? E, e se, se for possível, né? Se for apurado mesmo esse crime do alto ao vice-prefeito, ele tem que ser afastado e, e... E acredito que a saída mesmo, conforme a... A legislação eleitoral são novas eleições né, para, para a Bahia, né, para prefeito e vice-prefeito. Quero aqui registrar a presença do colega Sérgio Monteiro, jornalista, da minha amiga Júlia Ferreira, da ex-aluna, advogada, professora Aline Borges, lá de Nazaré da Mata, grande liderança, do meu amigo Mateus Oliveira Turto Fó do Manizal, do Neto Rabelo, da Marta Joaquim, lá de Bahia, também do, a liderança política de Marcelo Ferreira. Todos os colegas estão aí sintonizando, né, neste sábado um pouquinho ensolarado aqui em Jampa. E agradeço e que fiquem com Deus. E muito obrigado pela atenção de vocês e até outra oportunidade, se Deus quiser.